informar a vocês que eu cancelei a rifa do notebook G5, né, da Dell, que é o meu notebook que eu utilizava antes de fazer o upgrade aí da minha máquina. Mas como eu tava colocando essa rifa para ser vendida desde outubro do ano passado e até agora eu vendi somente poucos números, então eu queria aqui primeiro me desculpar para aqueles que de bate pronto já compraram a rifa assim que eu anunciei. Então, eu agradeço vocês. Mas eu estou informando que eu tive que cancelar a rifa porque eu não conseguia vender todos os números e aí eu não conseguia fazer o sorteio também. Então agora eu vou mostrar para vocês como você solicita o reembolso. Como tudo é eletrônico, o reembolso também deve ser eletrônico, tá bom? Então eu vou aqui só minimizar a minha tela para mostrar como que a gente deve proceder aqui nesse caso. Tá? Rapidinho aqui. Só para a gente... gastar muito tempo ó. então quando você entrar no link que eu tinha de enviado para você comprar a rifa você vai rodar aqui para baixo a rifa vai aparecer cancelada você vai rodar aqui para baixo e aqui você vai encontrar ó, o reembolso você vai clicar no reembolso e vai abrir essa outra página aqui que fala de como o reembolso deve ser solicitado você coloca o seu celular o seu CPF e consulta. Quando você clicar aqui, consultar reembolsos, vai aparecer os números que você comprou. Ó, aqui, ó, é, né? no caso, que como eu não preenchi, não vou preencher por questão de segurança o meu CPF, mas você coloca vai aparecer aqui o seu CPF, seu celular e os números que você comprou. Aí você clica nele, solicitar reembolso e aí ele vai efetivar o reembolso. Eu acho que depois de 10 dias o dinheiro volta para a sua conta. Você informa o número da conta, tudo certinho e o dinheiro vai para a sua conta, tá? Então, essa é a maneira de realizar o reembolso. Então, mais uma vez, peço desculpa e caso você não, te, não consiga fazer o reembolso ou por algum motivo você enviou para alguém o dinheiro para que comprasse o número, é só me avisar que aí a gente tenta reembolsar de outra maneira, ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo.